ei hey! Ei, hey, detetivos e ninjas. seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com um vídeo de Clube Pinguim Brasil E hoje eu vou mostrar um código novo o Clube Pinguim está louco, tá lançando código Mesmo com o fim, tá? Ótimo, tá gravando E hoje é código de cartas E o código que você vai escrever é mais, mais card Oh meu Deus, Free Fire, sem notificação, por favor quem quiser jogar Free Fire comigo, hein? Eu posso até gravar aqui pro canal se vocês quiserem. Então gente, não se esqueça de ler a aba comunidade aqui do YouTube. É para vocês voltarem na opção de qual jogo vocês querem. E também eu, eu tô querendo. Olha o tanto de cartas, gente, que legal. Aqui pra usar agora. Vou, vamos arrebentar a boca do balão. Quem quiser Vou entrar no Friaco Porque eu nunca entrei Primeira vez E quem quiser é, Vídeo de outros jogos É deixar É vocês pedirem na Abra Comunidade Aqui não dá pra ver as cartas, né? Deixa eu ver, não dá Então, então é isso, gente Não se esqueça de seguir o Clube Ping Brasil Olha o bagulho aqui em cima, gente adicionar esses amigos aqui eu vou mostrar o twitter ainda não acabou aproveite todos os momentos enquanto ainda pode usa o código mycard20 para receber muitas cartas para utilizar no mini jogo desafio ninja somente no cobre pigme Brasil e não teve essa parte mas eu concentrei entendeu chegou a 9 mil seguidores 9 mil seguidores porque eu não sei muito de, de números. E vamos tentar com o 10 mil, gente. Então gente, não se esqueça de ver a comunidade para votar em qual jogo vocês querem. E se vocês querem vídeo do outro canal. E querem que eu continue a série do, do outro canal aqui. Vocês me... E o vídeo sobre o Clube Pinguim Brasil Fechamento. Se vocês quiserem também para amanhã agora. Que agora hoje vai ter esse vídeo Não, eu posso postar os dois hoje Mas então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo E olha que legal que ele faz Corais Marinos São é muito legal Então gente, esse é o vídeo E até o próximo vídeo Quando tiver vídeo é, Clube Pinguim Brasil Eu vou estar gravando ele